Olá, eu sou a professora Roberta e eu vou apresentar para vocês os fundamentos que envolvem o cálculo de tabela nutricional. A rotulagem de alimentos ela é regulamentada no Brasil pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E existem diversos documentos, como decretos, portarias, leis, resoluções, que orientam e padronizam as informações que devem constar no rótulo dos alimentos. Toda a legislação elaborada pela Anvisa relacionada à produção de alimentos está compilada na Biblioteca de Alimentos. Então, se você colocar lá no Google Biblioteca de Alimentos Anvisa, vocês vão encontrar um documento em PDF que indica todas as leis e decretos e portarias, vai estar tá compilado tudo que a Anvisa regulamenta sobre alimentos. Quando ocorre uma atualização em algum regulamento, eles atualizam esse documento. Hoje, a RDC 359 de 2003 e a RDC 360 de 2003 são as resoluções que regulamentam a rotulagem nutricional dos alimentos. Então, a 359 fala das porções dos alimentos embalados e a 360 fala sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados. Porém, essas resoluções, elas valem somente até outubro de 2022. Em 2020, foi criada a RDC 429, que trata da rotulagem nutricional dos alimentos embalados, e a Instrução Normativa 75, de 2020, que estabelece os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Essa resolução, ela vai entrar em vigor após os 24 meses de sua publicação, que é em outubro deste ano. Então não vale a pena a gente olhar para as resoluções que estão em vigor agora, porque em poucos meses elas serão revogadas. Então a gente vai tratar aqui nesse curso da resolução nova, que é a instrução normativa 75 de 2020 dentro da resolução 429 de 2020. Este aqui é o modelo da tabela nutricional dessa nova resolução. A tabela nutricional, então, ela tem as informações de porção por embalagem, da porção e da medida caseira. A novidade dela é que ela tem agora é, o cálculo dos nutrientes para 100 gramas do alimento. A tabela da resolução antiga tinha somente o cálculo para a porção do alimento. Então agora apresenta-se para o consumidor o quanto, quanto aqueles nutrientes representam em 100 gramas do alimento, na porção do alimento, e a porcentagem de valor diário calculada em cima da porção do alimento. Então vamos observar o que, que tem de novo na tabela nutricional. As porções né, para 100 gramas ou 100 ml, então tem que a, cal, fazer o cálculo dos nutrientes para a por, porção de 100 gramas do alimento. E determinar o número de porções por embalagem. A tabela antiga não tinha essa determinação de número de porções por embalagem, ela só tinha a informação do quanto seria a porção recomendada né, para consumo daquele alimento específico e a sua medida caseira, né? A medida caseira é xícara, colher, unidade, aquilo que fica mais fácil para o consumidor compreender o, o que equivale aquela porção. Uh, o valor diário, ele não é propriamente dito uma novidade, mas eu coloquei aqui para vocês saberem que ele vai ser calculado em relação à porção do alimento e não em relação a 100 gramas. E mudou-se as regras de formatação. Então, exige-se que a tabela seja com fundo branco, independente da cor do fundo da embalagem do produto. Então, vai ser com fundo branco, vai ser com letra preta, é, tem fonte específica, então acho que dá para usar Arial e mais algumas duas ou três. O tamanho da fonte também tem tamanho mínimo para facilitar a leitura do consumidor, tem diversas regras de formatação e essas regras encontram-se ali na, descritas na instrução normativa número 75. Outra coisa que mudou foram a, a lista de nutrientes obrigatórios. Então, além do valor energético total, os carboidratos totais, adicionou-se a necessidade de colocar a quantidade de açúcares totais e a quantidade de açúcares que não são naturais daquele produto e sim foram adicionados. Então, o açúcar que vem dos ingredientes, por exemplo, eu estou... Vou usar o exemplo da tabela que a gente vai construir hoje, que vai ser uma geleia de amora. Então o açúcar da fruta, né, a amora tem açúcares. Esse açúcar da fruta, ele vai ser quantificado aqui, em açúcares totais. Agora, quando eu for quantificar o açúcar de ingrediente que vai ser adicionado à fruta para produzir a geleia, ele acaba quantificado, além dos açúcares totais, a quantidade de açúcares adicionados. Reparem que açúcares totais está recuado de carboidratos totais, enquanto açúcares adicionados está também recuado de açúcares totais. Então os açúcares totais, eles fazem parte dos carboidratos totais. Então dentro de todos os carboidratos que possui aquele alimento, parte deles é açúcar. E aí a gente quantifica quanto que é açúcar, quanto de açúcar que tem ali dentro dos carboidratos totais. Os açúcares adicionados é o quanto de açúcar que tem ali naquele alimento que foi adicionado. Então, dos açúcares totais, quanto disso que foi adicionado. Aí nós temos proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans dentro das gorduras totais. Então, ela engloba as saturadas, as trans, as monoinsaturadas, as poliinsaturadas. Mas o que é obrigatório aqui é identificar quanto de gordura saturada tem e quanto de gordura trans tem, a fibra alimentar e o sódio. Isso tudo aqui ah, já existia na tabela anterior, com exceção da parte dos açúcares. E outra coisa que precisa ser colocada na lista aqui dos nutrientes, é o, aquele nutriente que eu faço propaganda no meu produto. Então, por exemplo, eu vou adicionar a vitamina C, ou no caso do exemplo aqui, eu vou adicionar ômega 3, no meu, aqui é um, é um leite em pó. Então, eu vou adicionar ômega 3 no meu leite em pó. Se eu adicionei ômega 3 e ele representa a quantidade que eu coloquei dele é maior ou igual a 5% do valor diário recomendado, eu preciso colocar ele aqui abaixo do sódio, ômega 3, o quanto que eu tenho em 100 gramas, o quanto que eu vou ter na porção do alimento. Obviamente que existe regra para você poder fazer a propaganda daquele nutriente dentro, né, no rótulo do teu alimento. Então se ele aparece no rótulo, com certeza ele vai ter mais do que 5% do valor diário recomendado e aí você vai ter que colocar ele na, na tabela nutricional. Isso faz muito sentido para o consumidor, porque se o consumidor está comprando aquilo pela propaganda que tem ômega 3, ele precisa saber o quanto de ômega 3 que tem ali naquele produto. Se o produtor do alimento resolve fazer essa propaganda, com certeza ele tem que contar para o consumidor quanto que ele está colocando dele. Então, vamos começar a falar especificamente sobre como calcular os valores da tabela. Nós podemos calcular a tabela nutricional por análises em laboratório. Então, eu pego o meu alimento formulado, levo para o laboratório e realizo análises laboratoriais para determinar a quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de lipídios, quantidade de gorduras saturadas e todos os nutrientes obrigatórios que, que estão na tabela. Esta forma de cálculo de tabela nutricional, ela é muito precisa, então ela é a mais recomendada, mas ela é a mais cara, porque ela precisa de pessoas qualificadas para fazer as análises, precisa de reagentes, precisa de uma estrutura de laboratório funcionando e nem sempre isso é possível para o produtor. Então a Anvisa permite que a gente utilize base de dados para fazer os cálculos desses nutrientes da tabela nutricional. As bases de dados, como o no próprio nome diz, armazenam tabelas que contém dados quantificados dos nutrientes de muitos alimentos. E aí a gente tem diversas bases de dados e daqui a pouco eu vou apresentar três delas para vocês. Esse sistema de base de dados, ele é um sistema mais barato do que de análise de laboratório, porque a gente já usa uma tabela que está pronta, os dados da tabela, para fazer o cálculo da tabela nutricional. E por fim, outra forma que a gente tem para fazer o cálculo da, da tabela, é utilizando as informações que vêm no rótulo dos ingredientes. Então, por exemplo, eu vou fazer a tabela nutricional de um pão, e aí eu coloco farinha de trigo, uh, ovo, banha, sal. E aí no pacotinho da banha, da farinha de trigo e do sal, eu tenho a tabela nutricional que veio na embalagem. Então eu posso utilizar esta tabela nutricional para dizer que aquele trigo que eu estou usando tem tanto de carboidrato, tem tanto de proteína. Porque eu peguei é, diretamente do rótulo do ingrediente que eu estou utilizando. O ovo não vem com tabela nutricional na casca, então eu teria que usar ou fazer uma análise de laboratório ou usar uma tabela de base de dados. Nós vamos aprender aqui como calcular os valores da tabela nutricional por base de dados. E eu vou apresentar para vocês aqui três bases de dados. A primeira base de dados é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Essa tabela ela foi construída com diversas universidades parceiras que fizeram análises laboratoriais de alimentos. Quem organiza a tabela é a Unicamp. E a gente encontra dados disponíveis em PDF e no Excel. Então, são dois arquivos que podem ser feito download. O único problema de se usar a Taco é que a versão dela é de 2011. E como a gente viu que agora a gente precisa adicionar a quantidade de açúcares e a quantidade de açúcares adicionados no cálculo da tabela nutricional, essas tabelas aqui não contemplam a quantidade de açúcar, porque elas são muito antigas. Eu já usei muito a tabela da TACO para fazer cálculo de tabela nutricional, porém agora, com a mudança da legislação, eu estou tendo que usar outras bases de dados por conta de não encontrar a informação sobre os açúcares. Outra base de dados é a TBCA, que é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, organizada pela USP. Aqui você pode digitar o alimento, ó, vou colocar a amora, que a gente vai utilizar hoje para fazer o exemplo da geleia de amora. E aqui eu consigo encontrar ó, a amora in natura, que é fruta, né? Vou, vamos fazer uma receita com a amora in natura. Aí eu consigo encontrar os valores aqui, ó, é, a energia em quilojoule, em quilocaloria, porque a tabela da resolução antiga, ela pedia energia tanto em quilojoule quanto em quilocaloria. Na nova resolução, só pede em quilocaloria. Então eu não vou mais precisar deste valor aqui. As tabelas normalmente apresentam os valores para 100 gramas. Então em 100 gramas de amore eu tenho 36 quilocalorias, 6,74 de carboidratos totais, 1,39 de proteína, 0,49 de lipídios. Lipídios são as gorduras totais, tá? Fibra alimentar 0,49 também. Aí a gente vai encontrando outras informações. Ó, ácidos graxos saturados é a gordura saturada. Então, 0,01. E a gordura trans, 0. Não tem gordura trans. E o sódio, que é o outro nutriente obrigatório, 0,75 miligramas. O sódio está em miligramas, tá? Miligramas por 100 gramas de amora. Então, eu posso pegar os valores desta tabela aqui, para me ajudar no cálculo da tabela nutricional da geleia. Por fim, eu quero mostrar a tabela da USDA. Essa tabela, ela é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ela é regulamentada pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Quando a gente vai fazer a pesquisa nela, a gente tem que usar a palavra que a gente está procurando, o alimento, em inglês. A mora é Blackberry. Pronto, ela encontrou zero resultados aqui para Foundation Foods, mas tem seis resultados aqui para Legacy Foods. E aqui nós temos a Amora fresca, raw em inglês é cru. Então ela não passou por nenhum processamento de calor. Então aqui é a Amora fruta mesmo. E aí a gente vai encontrar 100 gramas a porção. 43 quilocalorias, 1,39 gramas de proteína, quantidade de lipídios totais, 0,49, 9,61 de carboidrato, 5,3 de fibras, a quantidade de açúcares, 4,88, aqui ele, ele é, separou por tipo de açúcar, então tem sacarose, glicose, frutose, lactose, maltose, galactose... Mas isso aqui não é nada obrigatório para tabela nutricional, o que é obrigatório é essa quantidade de açúcar aqui. Vamos encontrar o sódio, 1 miligrama de sódio. E o resto é vitaminas, minerais, a gente sempre encontra mais informações do que é obrigatório aqui nessas tabelas. Só deixa eu voltar aqui na tabela brasileira da USP para ver se a gente encontra os açúcares também. Ó, açúcar de adição não mostra nenhum, mas eu queria saber se a gente conseguiria determinar a quantidade de açúcares naturais da, da Amora, mas aqui também não tem só tem aqui carboidrato disponível, mas não fala dos açúcares da amora. Então, neste caso, para a gente construir a tabela baseada na resolução nova, a gente não teria como usar também essa base de dados da USP. A gente precisa ir lá para a base de dados dos Estados Unidos, que vai trazer para nós as informações que a gente precisa. Vamos calcular uma tabela nutricional para uma geleia de amora onde eu tenho 1.000 gramas de amora, 1.000 gramas de açúcar cristal e 50 ml de suco de limão. É, Junta-se esses ingredientes, vai para a panela, faz a concentração para chegar no ponto da geleia, e no final eu tenho 1.680 gramas de geleia, que me rendem seis potes de 280 gramas. Estas, Todas essas informações são muito importantes quando a gente está construindo uma tabela nutricional. A gente precisa saber a quantidade de cada ingrediente, o quanto essa receita rende no final, o quanto cada embalagem vai ter né, daquele produto e muitas vezes a gente precisa saber como que esse produto vai ser produzido. Porque se eu fosse só juntar os ingredientes é que eu teria 2.050 gramas. E na, de geleia, e aqui eu tenho 1.680 gramas. Por quê? Porque ela foi para a panela e evaporou água, perdi massa para dar o ponto da geleia. Então, nem sempre a soma dos ingredientes vai ser a quantidade de produto final que eu tenho. Muitas vezes não vai ser. Então, é muito importante que o produtor de alimento nos passe essas informações. A quantidade de cada ingrediente, o rendimento da receita, Quanto que vai ter em cada embalagem e como que se produz aquele produto. Então vamos lá para o Excel. Então o que, que eu faço aqui no Excel? Eu uso o Excel para me ajudar a fazer todos os cálculos. Você pode fazer isso fora do Excel? Pode, pode fazer no papel. Eu gosto de utilizar o Excel porque o Excel organiza e facilita a minha vida. Então a geleia de amora está aqui, os ingredientes dela. Amora, açúcar cristal e limão. Aqui eu coloco a quantidade em 100 gramas. Por quê? Porque aqui eu vou obter as informações que eu consigo lá na base de dados. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a mora, vou voltar lá na base de dados da USDA e copiar os valores que eu encontrei lá para cada um desses nutrientes. Vou fazer a mesma coisa para açúcar cristal. E vou fazer a mesma coisa para o suco de limão. Nós vamos anotando aqui as informações que a gente acha na tabela. O que, que significa esta tabelinha aqui? Ela é um, uma organização das informações que a gente encontrou na base de dados. Então, para 100 gramas de amore, eu tenho 9,61 gramas de carboidrato. Para 100 gramas de açúcar cristal, eu tenho 99,5 gramas de carboidrato. E para suco de limão, 100 gramas de suco de limão, eu tenho 7,60 gramas de carboidrato. Ok? Depois eu vou montar uma tabela com a receita, então eu mantenho a lista de ingredientes aqui em, em ordem para facilitar a colocação das fórmulas no Excel e eu coloco a quantidade, né? Quantidade aqui: mil gramas de amora, mil gramas de açúcar e 50 gramas de suco de limão, e eu chego no cálculo de 96,1 gramas de carboidrato. Mas como que eu calculo este valor aqui? Vamos voltar para o PowerPoint. Então, a tabela de base de dados, ela diz para mim que 100 gramas de amora contém 9,61 gramas de carboidrato. A minha receita tem 1.000 gramas de amora. E eu vou calcular quanto de carboidrato que tem em 1.000 gramas de amora. Então, eu vou fazer uma regra de 3, onde 100 gramas de amora é vezes x... E 1.000 vezes 9,61. Fazendo o cálculo, a gente encontra que em 1.000 gramas de amor eu tenho 96,1 gramas de carboidrato. E este cálculo a gente vai fazer lá no Excel para todos os valores dessa tabela aqui de cima. Então, para fazer isso, eu criei uma fórmula com a regra de 3. E aí, basta só eu puxar para o lado, que ele calcula tudo para mim. Agora, fez sentido usar o Excel, né, gente? Para verificar se a fórmula que vocês colocaram tá certa, é importante fazer essa regra de 3 na mão, né? Porque a gente não pode confiar que a gente montou a fórmula certinha aqui no Excel. Então, a gente faz na mão, faz no Excel e depois multiplica a fórmula, tá? Para conferir. E sempre que você multiplicar a fórmula, você pega um dos, dos cálculos que você multiplicou a fórmula e refaz, ou compara com os valores, enfim, faz essa, essa conferência para ver se está se, se tudo certo com a fórmula que você jogou no Excel. Não confie no Excel, porque o Excel não faz nada sozinho, é você que tem que programar as coisas para o Excel fazer, e às vezes a gente programa errado. Então tá aqui. Por conta da fórmula que foi construída aqui, né? Então nós temos, só para dar o um exemplo, C3 seria 9,61 vezes é, B8, que é 1.000, dividido por 100. E aí eu tenho este valor, que é a equação lá da, da regra de 3, depois que você montou a regra de 3. Bom, com todos os valores aqui, né? Todos os valores dos nutrientes calculados para cada quantidade de ingrediente. Eu vou calcular a quantidade que eu tenho dos nutrientes para a minha quantidade total de geleia. Quando ele faz essa receita de geleia, ele consegue produzir 1.680 gramas de geleia. Nesses 1.680 gramas, eu vou ter a quantidade dos nutrientes igual à soma de tudo que eu calculei ali na tabela. Eu monto uma fórmula aqui que some os ingredientes. Então, essa fórmula, ó, essa fórmula, ela considera a soma dos valores do nutriente para cada ingrediente da receita. E aí você sempre fique de olho, né, para ver se ele está fazendo certo a soma. Ou você pega uma calculadora e faz essa soma na calculadora, ou você observa aqui, ó, aqui eu tenho 0, 995 e 0. Então, a soma vai dar 995. Aí na tabela nutricional, eu tenho essa coluna das 100 gramas, né? Então, eu vou transportar os valores que eu tenho aqui em 1680 gramas para 100 gramas. É uma regra de três, né? Se em 1680 eu tenho 1094,9 de carboidratos, em 100 gramas eu vou ter quanto? E aí ele calculou aqui 65,2. E para açúcares totais 62,1 para açúcares adicionados, 59,2, 1 grama de proteína, 0,3 gramas de gorduras totais, nada de gordura saturada, nada de gordura trans, 3,2 gramas de fibras e 7,7 gramas de carboidrato. Tudo isso aqui eu transporto para a minha tabela aqui, tá? Todos esses valores. Aí, como que a gente faz o cálculo do valor energético? O valor energético, ele é calculado em cima desses nutrientes aqui. A quantidade em gramas de carboidratos, proteínas, gorduras totais e fibras. E para cada ingrediente a gente tem um multiplicador. Então, eu pego a quantidade em gramas de carboidrato, para 100 gramas, então seria 65,2, vezes 4. Mais quantidade de proteína vezes 4. Vou subir aqui só para a gente ver a, o ingrediente. Então, um vezes, mais 1 um vezes 4. Mais a quantidade de gordura total vezes 9. 0,03 vezes 9. E a quantidade de fibras, 3,2, vezes 2. E aí eu tenho o cálculo do valor nutricional aqui para 100 gramas. As regras de arredondamento precisam ser observadas lá na legislação. Na instrução normativa número 75, ela explica os valores que vão após a vírgula, os valores que não tem casa decimal, quando que a gente arredonda para cima, quando a gente arredonda para baixo. Tudo isso precisa ser verificado na norma, tá bom? Depois que a gente calcula os valores para a coluna de 100 gramas, a gente vai ter que descobrir quanto que é a porção daquele alimento, para a gente poder calcular, fazer a mesma coisa que a gente fez para 100 gramas, a gente vai fazer para a quantidade da porção. Então a gente vai procurar isso lá na legislação. Então aqui nós temos a instrução normativa número 75, que foi ali publicada em outubro de 2020. E a gente vai achar aqui dentro das 28 páginas as informações que a gente precisa. Anexo 5. Define o tamanho das porções dos alimentos para fins de declaração da rotulagem nutricional. Esta tabela ela é dividida em alguns grupos. O primeiro grupo é, são os produtos de panificação, cereais, leguminosas. Então, no grupo 1, você vai achar, por ordem alfabética, os alimentos que compõem esse grupo. A geleia não está aqui. Grupo 2, verduras, hortaliças e conservas vegetais. Talvez a geleia entre aqui, porque a geleia é um tipo de conserva vegetal. Molho, picles, suco, não. A geleia não está por aqui. Grupo 3, Frutas, sucos, néctares e refrescos, também não tá aqui. Grupo 4, leites e derivados, também não vai leite na geleia. Grupo 5, carnes e ovos, pula para o próximo. Grupo 6, óleos e gorduras e sementes oleaginosas, não tem quase nada de gordura na geleia, então não é. Grupo 7, açúcares e produtos com energia proveniente de carboidratos e gorduras. E aqui nós encontramos as geleias. E a Anvisa determina que a porção de geleia é 20 gramas e que a medida caseira sugerida é colher de sopa. Então o que, que a gente vai precisar descobrir? Quantas colheres de sopa equivalem a 20 gramas? Pode ser uma, pode ser meia, pode ser duas, pode ser uma e meia. É, esse é o valor da medida caseira. E o valor da porção é 20 gramas. Então sempre que a gente precisar determinar a porção de um alimento, a gente precisa ver qual é a recomendação da Anvisa. E a recomendação a gente encontra nesta tabela da instrução normativa. Montar a tabela nutricional é sempre estar olhando para a legislação. Determinando que a minha porção é 20 gramas, eu faço o cálculo dos valores para 20 gramas. Eu posso fazer a regra de 3. 1.680 equivale a 1.094,9 gramas de carboidrato, então 20 gramas equivale a quanto? Daí, você faz uma conferência, né, com dois dos métodos para ver se você está calculando certinho. E aí, faz, multiplica a fórmula para cá. Então, para 20 gramas, que seria a minha porção, eu tenho 13 gramas de carboidrato, 12 de açúcares totais, 12 de açúcares adicionados, né, porque todo o açúcar que tem ali naquela gileia, ele praticamente é adicionado. 0 gramas de proteína por questões de arredondamento, porque para 100 gramas eu tenho 1. Para 20 gramas, eu teria 0,2, né? Só que valores de proteínas menores do que 0,5, você arredonda para zero. Como é que eu sei disso, professora? Eu sei porque ah, tem uma tabela de regra de arredondamento lá na instrução normativa. Aí aqui eu tenho nada de gorduras totais, porque se em 1 grama de proteína eu, não tenho, eu tenho zero de proteína na porção, em 0,3 de gordura eu vou ter zero na porção também. Nada de gorduras saturadas e trans, ah, fibra alimentar é 1 grama e sódio 2 miligramas, tá? Outra coisa que eu consigo preencher na tabela é essa parte aqui. Então a porção ela é 20 gramas e aí fazendo a medição para medida caseira, a equivalência para a medida caseira é meia colher de sopa. Então meia colher de sopa equivale a 20 gramas de geleia. E aí eu vou, eu tenho que colocar a quantidade de porções por embalagem. Lá o produtor da geleia me disse que ele faz 6 potes de 280 gramas cada. Então em 280 gramas eu tenho 14 porções, né? Porque eu pego 280 divido por 20, cada porção é 20 gramas, eu tenho 14 porções. É assim que a gente calcula. Uh, e o cálculo do valor nutricional, a gente faz igualzinho, fez para 100 gramas. Multiplica carboidrato por 3, proteína, onde está a proteína? Proteína por 4, desculpa, carboidrato por 4, proteína por 4, gordura por é, 9 e fibra por 2. E aí a gente calcula aqui o valor energético na porção. Não quer dizer que o arredondamento, quando a gente calcula o valor o valor nutricional, o valor energético, a gente não vai calcular o valor energético em cima dos valores que aparecem na tabela. Porque aí a gente não, teria na, não, não usaria o valor da proteína, nem usaria o valor da gordura saturada aqui. A gente usa os valores sem o arredondamento para ter mais proximidade com a realidade. Tá? Mesmo que esses valores não apareçam aqui como valores válidos, a gente utiliza dele porque ele tem aquele nutriente. Ele tem uma quantidade pequena que ele não vai para o rótulo do alimento, mas ele tem uma quantidade suficiente. A última parte é calcular a coluna de valor diário recomendado. O valor de VDR significa valor diário recomendado e a unidade, né, que exige se a tabela. Então, recomenda-se que cada pessoa essa quantidade de 2.000 kcal por dia para poder padronizar as tabelas. Então, é consumo de 2.500 calorias por dia, 300 gramas de carboidratos, 50 de açúcar e 50 de proteína, 65 de gorduras totais, 20 de gorduras saturadas, 2 de gordura trans, 25 gramas de fibras alimentares e 2.000 miligramas de sódio. Então eu pego esses valores da tabela e... Utilizo também uma regra de 3 para calcular o valor diário recomendado. Se 2.000 kcal são 100%, em 55 kcal é quantos por cento? E assim eu vou preenchendo a tabela. Outra coisa que a gente pode observar são os nutrientes que têm uma quantidade muito pequena. Não é representativo. Né? Aqui a proteína a gente ainda tem 1 grama em 100 gramas, mas em gorduras totais 0,3 em 100 gramas. Então são valores não representativos. E eu posso representar a minha tabela sem estes valores aqui. Tá? Então vamos ver lá como é que ficaria. A tabela que iria para o rótulo da geleia de amora seria essa. Primeiro ela tem que ter, em assim, caixa alta, escrito informação nutricional. A quantidade de porções por embalagem, que são 14. A porção de 20 gramas, que representa a medida caseira de meia colher de sopa. O valor energético em quilocaloria para 100 gramas e na porção de 20 gramas e o valor diário recomendado, para carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteína, fibra alimentar e sódio. E já que gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans não tem quantidade significativa, ele dava zero na tabela, eu posso colocar aqui embaixo que não contém quantidades significativas disso. Porque são nutrientes que precisam aparecer na tabela. E aqui ela já está com as regras de arredondamento que devem ser observadas lá na legislação. Então, essas regrinhas, elas vão mudar para cada nutriente. É preciso, em cada tabela que a gente construir, verificar lá na legislação se o arredondamento foi feito de forma correta. Então, o arredondamento, ele leva em consideração a ordem e as unidades de medida, e toda vez que a gente precisar, a gente consulta na tabela. E aqui tem dois exemplos. A primeira... É essa aqui, valores menores que 10 e maiores ou igual a 1. Quando a primeira casa decimal for zero declarar os valores em números inteiros. Então, por exemplo, 2,03 gramas, eu indico como 2 gramas. No caso de valores menores do que 1, que estão expressos em gramas, é, a gente declara os valores com um dígito decimal. Então, 0,701 eu teria é 0,7 gramas. Aí tem que observar... A tabela da quantidade, daquilo que é considerado quantidades não significativas, porque cada nutriente tem sua regra. E aí vem a reflexão, né, de por que, que a, a vigilância sanitária viu a necessidade de mudar a legislação de rotulagem nutricional. Eles fizeram uma pesquisa e eles é, descobriram que o consumidor considera a visualização e a leitura da tabela nutricional muito difícil. Então, muitas, isso não é uma questão de entendimento, é uma questão de não enxergar, de não ter um contraste interessante entre a cor da fonte e o fundo da tabela, é, o que dificulta que a pessoa possa observar, essa entender o que a tabela está dizendo. Um exemplo também de, de dificuldade de entendimento é aquela tabela linear. Em vários alimentos embalados que tem embalagem de tamanho pequeno, é muito comum a gente encontrar a tabela nutricional na forma linear. Ela fica antes ou depois da lista de ingredientes e ela tá lá, escrita assim. 50 gramas, que é a porção, três biscoitos, daí começa na mesma linha assim. Ah, Tantas quilocalorias, entre parênteses o valor diário. Tantos carboidratos, entre parênteses o valor diário. Tantas proteína entre parênteses o valor diário. E assim por diante. E uma coisa grudada na outra, é difícil a gente encontrar até a lista de ingredientes nesse tipo de rotulagem, porque se confunde a tabela com as informações nutricionais, a lista de ingredientes e fica muito ruim. Além de que é muito difícil as pessoas que não têm conhecimento de alimentos entender a tabela nutricional em si. E daí pega-se uma, umas tabelas, por exemplo, essas aqui. E aí ela apresenta, além dos nutrientes obrigatórios, um monte de outros ingredientes, de minerais, vitaminas, outros tipos de gordura. É, a letra é azul, o fundo também é azul, então dependendo de quem está lendo, não consegue entender. Né? Aqui embaixo, eles utilizaram uma fonte que as letras estão muito pertinhos umas das outras. É, dependendo do tamanho dessa tabela no rótulo, é muito difícil a compreensão. E no caso desta tabela aqui, as linhas em cores diferentes ajudam a ver sobre o que, que se trata esse número, de, de qual nutriente trata esse número, mas a gente tem uma informação aqui, ó. Uma fatia é 60 gramas. Isso aqui é uma tabela nutricional de um bolo. Fatia, gente, 60 gramas. O que seria uma fatia? Eu acho que a fatia no dia que a gente está com fome ela é maior do que a fatia no dia que a gente não está com fome. Esse tipo de informação fica muito subjetivo. Obviamente que ainda existe a medida caseira relacionada em fatia, mas na tabela nova, tá dizendo quantas porções tem naquele bolo. Esse aqui também é um exemplo de uma novidade, que a tabela pode ser nesse modelo, que eles chamam de modelo agregado, esse modelo ele serve para embalagens que contenham produtos diferentes de uma mesma embalagem, como por exemplo uma caixa de bombom, que tem bombons diferentes, sortidos. Posso colocar a tabela nutricional de cada bombonzinho, identificando uma vez somente os nutrientes e preenchendo essa parte aqui da tabela. Outra coisa que a gente precisa entender é a diferença entre a ligação nutricional e tabela nutricional. A tabela nutricional é aquela tabela que vai na parte de trás do rótulo, que a gente acabou de aprender a calcular. E a alegação nutricional, ela normalmente aparece na frente do alimento. Ela é utilizada para chamar a atenção do público, para fazer uma boa propaganda daquele produto. Então, olha, esse iogurte aqui, ele tem zero gorduras totais, zero adição de açúcares e zero lactose. Na indústria foi determinado que é uma informação relevante para estar na frente na cara do consumidor. Se essa informação de benefício ela é importante para o consumidor, a informação de excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sal não seria da mesma forma importante para o consumidor? Porque se o consumidor está comprando um alimento que ele considera mais saudável por conta de uma afirmação positiva no rótulo daquele alimento, ele também tem o direito de ter uma informação negativa no rótulo e escolher não comprar aquele produto. E aí a Anvisa criou a rotulagem nutricional frontal, que obriga os fabricantes a informar se eles têm açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. Se aquele alimento cumprir determinados requisitos. E o alimento pode ter esses três, pode, ser, pode ter dois desses nutrientes. Pode ter somente um. A regulamentação de colocar no rótulo os nutrientes bons, ou os nutrientes recomendados, ou os nutrientes que o fabricante vai achar que vai ajudar a vender o alimento, não precisa ser feito pela Anvisa, porque a própria, a própria fábrica vai determinar que aquilo é uma propaganda positiva e vai determinar que se coloque no rótulo na frente. né? Então a Anvisa regulamentou os nutrientes também que são considerados Nocivos à saúde, isso é por conta da... Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de redução de consumo de açúcar, de redução de consumo de gordura saturada e de redução de consumo de sódio. Então, não é aleatório que foi escolhido esses três nutrientes. É importante que, a partir de determinado nível desses nutrientes na porção do alimento, o consumidor seja avisado. E aqui tem uma tabela que determina isso, né? Então, é, esse anexo 15, a gente encontra ele lá na, na instrução normativa 75. E aí nós temos aqui açúcares adicionados para alimentos sólidos e semissólidos. Quando a quantidade for maior ou igual a 15 gramas de açúcar é, adicionados por 100 gramas do alimento, eu preciso colocar o selo que tem açúcar. Para gorduras saturadas, quantidade maior ou é igual a 6 gramas de gorduras saturadas por 100 gramas de alimento. Eu tenho que identificar a gordura saturada na rotulagem frontal. E o sódio é quando eu tenho mais de 600 miligramas a cada 100 gramas do, do alimento. Isso aqui é para alimentos sólidos e semissólidos. Para alimentos líquidos, reduz esses valores para a metade. E ainda, na norma, existe uma tabela de alimentos que dispensa essa rotulagem nutricional frontal. E eu trouxe aqui para vocês o um exemplo do queijo, que o queijo tem bastante gordura saturada, mas os ácidos graxos que fazem parte das gorduras saturadas do queijo são considerados uma gordura não tão nociva. Além de que tem outros nutrientes no queijo que compensam essa quantidade de gordura, como por exemplo é, o queijo é rico em cálcio. Existe um balanceamento nos, dos produtos que são considerados ah, aptos a não ter a rotulagem frontal, mesmo tendo essa quantidade aqui mínima é, indicada nesta tabela. Então, além de verificar isso aqui, a primeira coisa é que a gente verificar se o alimento que a gente está trabalhando, está calculando a tabela nutricional, faz parte desta tabela dos alimentos que estão dispensados da rotulagem nutricional frontal. Considerando as últimas informações sobre a rotulagem frontal, Aqui nós temos 59 gramas de açúcares adicionados em 100 gramas do produto. De 15 gramas a mais, já é necessário colocar a rotulagem frontal. Então, vai estar tá escrito alto em açúcar adicionado, na frente do rótulo da geleia. E para finalizar, gente, a declara alguns produtos possuem declaração nutricional voluntária. E a instrução normativa número 75 traz essa tabela, e são esses nove grupos aqui, então, alimentos em embalagens cuja superfície visível para rotulagem seja menor ou igual a 100 2 uma embalagem bem pequena, alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor, e alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento, então são, são dois tipos de produtos. Diferentes, né? Aqui do grupo 2 é tipo um queijo, um presunto que vai comprar fatiado no mercado. Ou uh, um pão, uma marmita. É o grupo 3 aqui. As bebidas alcoólicas, elas não precisam da rotulagem nutricional, somente do valor calórico. Gelo. Especiarias, café, erva mate, espécies vegetais para preparo de chás. Desde que ingredientes não sejam adicionados, aqueles que agreguem valor nutricional significativo ao produto. Aí tem que olhar lá o anexo 4. Vinagres também, se não adicionados de outras coisas, é, dentro do anexo 4, né, da instrução normativa, também não precisa de tabela nutricional. As frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais... Tudo isso aqui é in natura, não vão precisar do valor nutricional. E carnes e pescados embalados, refrigerados ou congelados, desde que não sejam adicionados de ingredientes que agreguem. E é isso, pessoal. Aqui está meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar meu e-mail. E eu desejo um bom trabalho aí no cálculo das tabelas nutricionais.